Você sabe o que são joias mágicas ou ritualísticas? Você sabe como utilizar joias de poder nas suas ritualísticas tornando-as ainda mais poderosas? As joias mágicas ou joias ritualísticas são utilizadas ao longo da história por bruxos, magos e feiticeiros de diferentes culturas. Se você aí do outro lado quer aprender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 No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as joias mágicas ritualísticas, desde seu processo ao longo da história e como elas foram utilizadas em rituais e magias antigas até a sua utilização nas ritualísticas nos tempos atuais. Eu vou te mostrar exatamente como utilizar joias mágicas nos seus processos ritualísticos e o mais legal de tudo é que eu vou te ensinar a fazer uma consagração especial para tornar a sua joia mágica ainda mais poderosa. A arte foi um dos primeiros modos de comunicação dos homens primitivos, assim como também é especulado que uma das suas primeiras maneiras de se fazer magia, como a gente pode ver nas pinturas rupestres, nas paredes das antigas cavernas. E através dos atos mágicos e ritualísticos feitos por esses homens primitivos, eles também começam a tomar consciência deles mesmos, dos seus desejos, das suas necessidades, e passam a perceber um pouco mais os seus próprios sentimentos e a ter fé ter esperança e ter convicção de que as coisas que eles desejavam dentro daquela realidade poderiam se tornar verdade e poderiam vir até ele através desses atos ritualísticos que eles faziam no cotidiano. Esses primeiros homens primitivos começaram a se comunicar através de rascunhos, símbolos e figuras que não tinham necessariamente é, o que nós compreendemos como um alfabeto hoje em dia, ou que temos como uma comunicação direta. Eram formas intuitivas que falavam muito mais do seu desejo, e exprimiam muito mais aquilo que eles sentiam, pensavam e desejavam nas paredes das cavernas. E isso fomentou o que eram os primeiros movimentos mágicos. Mas antes da gente continuar o assunto, eu sei que já deu para perceber que aqui no canal a gente fala sobre coisas muito interessantes e que incrementam ainda mais o seu portfólio mágico e espiritual. Então eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal para você não perder nada do que eu trago por aqui e deixar seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia. Para esse homem primitivo que não compreendia ainda as questões de moda e vestimenta, aquilo que ele utilizava em seu corpo ou em seu cotidiano, na maioria das vezes era para protegê-lo de alguma maneira então as primeiras joias primitivas surgiram exatamente com essa intenção como um símbolo do desejo de força ou proteção então ela não era só um adorno de beleza mas sim um objeto de poder um patois não podemos necessariamente uh, dizer quando isso aconteceu porém esse movimento foi muito importante para esse homem primitivo é, na diferenciação dele e dos animais, compreendendo que ele tinha raciocínio e lógica e colocando ele num patamar diferente do ambiente aonde ele vivia. E mais pra frente, ao longo do desenvolvimento mental desse homem primitivo, ele começa a perceber essa joia que era então ritualística, uma expressão natural da sua vontade, como algo mais estético. Então, conforme foram evoluindo né, a compreensão dos materiais que existiam ao redor de onde eles viviam, mas foi se melhorando ao longo do tempo, essa, esse distanciamento do que era só um desejo né, de proteção para uma coisa mais estética, que diferenciava os indivíduos. Porque justamente por esse movimento que o homem primitivo começou a ter, de percepção, que ele pensava e ele era diferente do todo, ele também começou a querer se diferenciar dele e do outro, criando então um senso estético, é, iniciando essa ideia de joalheria primitiva. Essas primeiras joias, esses amuletos ou talismãs primitivos, eles eram comumente feitos de materiais que eram da natureza, na maioria das vezes orgânicos, madeira, ossos, concha, é, e coisas que eles podiam facilmente desbastar ou esculpir porque não se tinham instrumentos para desenvolver forja e outras coisas naquele início de concepção. É, do que era esse talismã, afinal de contas como eles não tinham essa compreensão ainda do senso estético, o que eles criavam era alguma coisa intuitiva, onde eles acreditavam que ia auxiliar, que ia proteger, ou que tinha uma ligação direta com a vontade verdadeira daquele ser primitivo. Desde a antiguidade, os povos de diferentes localidades do mundo tinham por hábito carregar joias, que eram amuletos ritualísticos, seja para proteção contra males, contra espíritos, contra doenças e até mesmo contra inimigos. Como a gente pode ver é, na cultura celta, os povos utilizavam um amuleto com a roda solar. Como na mitologia galesa, o deus Lio Laugafés, utilizava essa roda solar como símbolo de poder... É, e energia para suas batalhas e para efetivamente conseguir derrotar os seus inimigos. O grande segredo das joias mágicas e ritualísticas, né, que tem essa origem nos talismãs primitivos, está nos símbolos é, empregados naquilo que você está desenvolvendo, da magia canalizada de forma correta e da intenção que você vai trazer para aquele instrumento que se tornará seu amuleto de poder. Desde a pré-história, os ornamentos eles eram muito importantes, e ao longo da evolução das civilizações, a gente vai percebendo que técnicas é, de trabalho com materiais diferentes foram surgindo, e cada um desses materiais passou a ter significado ao longo do tempo, para culturas diferentes. Isso também traz poder para a joia mágica que você vai é, consagrar, ou que você até mesmo vai mandar fazer para você. Afinal de contas, com o desenvolver das técnicas de joalheria, e de construção de joias, a gente também tem junto uma carga energética histórica muito poderosa. No Egito Antigo, por exemplo, além das joias servirem como adornos estéticos, elas tinham é, símbolos ou formatos característicos para coisas específicas que carregavam nela poder mágico, como, por exemplo, os escaravelhos, que eram utilizados em diferentes joias dentro do Antigo Egito, em colares, em anéis... É, os faraós carregavam é, escaravelhos grandes no seu peitoral, em joias no peitoral, como símbolo é, do deus solar e também como símbolo de força e de poder sobre o império. Metais, como ouro para os egípcios, representava o poder do sol magnetizado. Pedras, como turquesa, cornalina e lápis lazuli, representavam o poder da terra, dos céus e do mar. A gente também pode ver ainda no Antigo Egito... É, o símbolo do Ouroboros, que representava o ciclo de nascimento e morte. E ele era representado de diferentes maneiras, tendo pés, tendo asas, sendo emplumado. A serpente tinha grande vastidão de poder no Antigo Egito e era muito representada nas joias ritualísticas. De todos os elementos e joias que são representativas, eu acredito que o símbolo das alianças é o que mais a gente pode ver simbolismo ao longo de diferentes culturas e em diferentes momentos históricos. A gente tem o anel como símbolo do infinito e a troca das alianças como o eterno compromisso ou compromisso entre ambas as partes, já que ela não se rompe, porque ela é um círculo. Então se troca essas joias como é, sinal de amor, de comprometimento e de ciclicidade, né? As pessoas vão viver a vida juntas, vão passar por, por ciclos que são eternos e contínuos em algumas é, culturas, ou até mesmo tradições religiosas, como o cristianismo, onde, é, teoricamente, as pessoas casam para o resto da vida, certo? Então, as joias é, que representam o matrimônio, elas têm um poder muito grande também de geração, trazendo... Para as joias mágicas e ritualísticas, também o um significado do que de passagem, de vínculo, onde muitas tradições familiares guardam as joias dos avós, dos bisavós, da mãe do pai para fazerem novas joias, ou a aliança da mãe acaba passando para a filha como um símbolo de que o casamento dela vai ser um casamento próspero. Então, isso é, isso mostra que as joias, além de terem esse poder pessoal, elas também podem ter um vínculo familiar, carregando dentro dela um poder mágico transmitido. Afinal de contas, normalmente as joias, quando feitas de um material que é nobre ou seminobre, elas duram por mais tempo e podem durar gerações aí de famílias. Sendo assim, elas passam a ter não só o poder imbuído da crença da fé, mas têm um grande significado afetivo, criando uma egrégora pessoal para aquela família ou para aquela cultura. Então, não é nenhuma novidade que as joias também representem passagens de ciclo, como, por exemplo, a gente pode ver nas formaturas das universidades, onde o formando recebe um anel é, com símbolos específicos e uma pedra específica daquela, daquele curso que ele acabou de se formar, como uma representação de passagem. E a gente também vai ter, dentro das tradições iniciáticas, joias que são ritualísticas e que também representam essa passagem de grau. Então, as joias mágicas e ritualísticas, elas são muito comuns dentro dos meios iniciáticos e dentro do ambiente é, pagão no geral. E normalmente essas joias, elas são mandadas fazer, a gente manda essas joias serem feitas sobre medida, com pedras, símbolos e formas específicas, é, feitas em dia, em horário, em lua específica, para que aquela joia, ela tenha dentro dela um ritual de construção além dos elementos, afinal de contas a joia vai ter um metal derretido, ela vai ser martelada, ela vai passar por vários processos é, em ácidos, em óleos, até que ela fique no formato polido que ela vai chegar para o praticante. Então você pode sim utilizar joias que são compradas, mas é muito comum em meios iniciáticos ou meios é, mais formais de magia, você ter as joias mágicas sendo feitas exclusivamente por um Orivis de confiança, criadas em dias de semana, luas, horários e com materiais específicos para aquele praticante. Eu sei que o conteúdo tá uma delícia, mas antes da gente continuar, eu quero convidar você para se inscrever lá no meu Instagram, arroba Cedric Nightingale, porque lá no Instagram você vai ter uma gama de outros conteúdos novos que complementam tudo o que você aprende por aqui. Então vai lá, me segue no Instagram, arroba e me manda uma mensagem por direct pra gente conversar. As joias mágicas e ritualísticas podem servir para você e nas suas práticas pessoais? como elas serviam no passado criando uma aura mágica ritualística em volta de você que vai te proteger de todo dano, de toda negatividade de tudo aquilo que você não quer ser afetado mas ela também pode alçar voos maiores e servir de gatilho intencional para você poder realizar um desejo, para você ter mais coragem, para você conseguir executar ações que normalmente você não executaria. Ela pode servir não só como um gatilho mágico, mas como um gatilho físico, onde toda vez que você a percebe em você, você faz uma ação específica, fortalecendo sua intenção, fortalecendo sua magia, fortalecendo sua vontade e ampliando aí é, o o seu poder e o seu potencial de conquistar os seus objetivos. E é por isso que é muito interessante que você tenha uma joia mágica com você, que tenha uma relação muito, muito íntima com um desejo pessoal e que você torne ela um gatilho mágico, um gatilho psicológico, um gatilho emocional para você gerar passos importantes na sua vida e na sua conquista. Você pode, por exemplo, encantar uma joia e tê-la com você para te dar coragem de dizer as coisas que você pensa, ou de agir, ou tomar atitudes que normalmente você não toma. E todas as vezes que você toca essa joia, você se empodera, e você se permite alçar esse voo. E cada vez que você executa isso, ela fortalece ainda mais a sua vontade, o seu objetivo, e torna aquilo mais palpável, seja nos planos espirituais, como nos psíquicos, e nos emocionais como eu disse lá no começo o grande segredo de tornar uma joia mágica e ritualística realmente poderosa e funcional é a maneira com que ela tá sendo imantada e construída colocando a nossa vontade e as energias certas dentro dela. E é por isso que eu recomendo, na maioria das vezes, que se você puder e tiver condições, que você encontre um joalheiro de confiança e você mande fazer uma joia com materiais específicos, no tamanho do seu dedo, e até mesmo utilizando de artifícios mágicos, como a construção dessa joia numa luz específica, num horário específico do dia, trazendo essas energias também para aquele instrumento mágico. E é por isso que é muito comum a gente ver dentro do meio mágico as pessoas que são mais voltadas ao artesanato ou que são joalheiros ou ourives ou mesmo, criando suas próprias joias mágicas, ou o pessoal que faz parte de grupos mais iniciáticos, grupos mais fechados, mandando fazer joias específicas, com ourives que são de confiança. Porque cada material tem um poder, tem uma energia, tem uma história dentro dele. A gente pode ver, por exemplo, que os diamantes são forjados na pressão e no calor, certo? Eles demoram muito tempo para se formarem, e isso fala sobre a construção. Então, o diamante é uma ótima peça para quem quer florescer, para quem quer trazer para fora a sua verdadeira vontade. Ter uma joia que tem um diamante e mantá la com isso, com essa magnetização de trazer o seu, er seu eu verdadeiro, fortalece ainda mais a magia. Assim como a gente vai ter o ouro, por exemplo, que representa a energia do sol e é um dos metais, se não o único que não carrega de energia negativa. É um metal que você não vai ver sendo impregnado de energia negativa. Ou então a prata, que é utilizada para o contato sagrado com a lua, e também fala sobre a maleabilidade. Trabalhar com prata fala sobre a gente conseguir ser maleável com a gente, com a magia e com tudo que normalmente parece estático e pesado. Joias mais naturais, anéis de madeira, brincos ou colares, também podem ser trabalhados com árvores específicas, com histórias específicas, de culturas específicas. Afinal de contas, cada material tem uma história, cada material tem vida. E cada material está e deve estar ligado ao propósito da bruxa e do bruxo, com relação à sua construção, com relação à sua vontade. E é a partir desse processo, desde a escolha dos materiais até o meu desejo, que vai tornar aquela joia poderosa. Mas, como eu disse, se você não tem é, condições nesse momento de fazer uma joia para você, mandar um Uribe fazer, você pode criar joias com materiais naturais e dá a elas poder desenvolvimento mágico conforme a sua vontade e a sua necessidade. Existem muitos tipos de materiais é, com os quais se pode trabalhar para desenvolver joias. Eles não precisam necessariamente serem prata, ouro é, ou pedras preciosas. Existem diversas pedras semi-preciosas que podem auxiliar a sua magia e fazer bastante efeito dentro da sua vontade. Assim como materiais mais orgânicos como... Madeira, ossos, conchas e outros materiais mais, argila, barro, que podem ser utilizados para o desenvolvimento de uma joia mágica e ritualística. Então, é, o joalheiro ele pode ser desde um joalheiro voltado para joias. É, com materiais mais finos, até mesmo um joalheiro que trabalha com materiais mais brutos e rústicos. E caso você não tenha é, condições de fazer uma joia agora, mandar alguém fazer uma joia para você, você mesmo pode construir o seu talismã, construir a sua joia ritualística com os materiais que você domina. Antes da gente continuar, eu quero te fazer um convite. Agora você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis como por exemplo o selo de verificação de membro com o meu símbolo que vai diferenciar você dos demais principalmente nas lives que acontecem todas as semanas aqui no canal é, seja ela de, com convidados ou lives de tarô, eu vou conseguir ver sua mensagem que vai estar destacada pra mim, vou conseguir falar com você, responder a sua pergunta com mais efetividade, ou então participar do grupo secreto aqui do canal, onde fala sobre magia e espiritualidade, onde a gente realiza juntos um ritual todo mês. E também você pode fazer parte da Revoada Rochnol, que é o grupo aqui do canal de estudos e aprendizados, onde todos os meses tem trabalhos mágicos e ritualísticos direcionados é, para vocês, feitos. Por mim, com muito carinho, certo? Então, se você quiser fazer parte da nossa revoada, aqui embaixo, do lado do botão inscreva-se, tem o um botão seja membro. É só clicar, escolher a sua categoria e fazer parte da nossa revoada. Para explicar um pouquinho mais é, sobre joias mágicas ritualísticas, eu vou trazer para vocês um pouquinho do processo deste pentagrama que eu tô carregando, que foi feito por um amigo meu. Ele trabalha exclusivamente com esse tipo de... É, de joia, ele faz projetos é, individuais voltados para joalheria e é muito interessante o trabalho que o Giovanni faz porque ele é sim pagão e está envolto dentro dessas sendas mágicas, então ele busca trazer para as joias que ele faz não só a qualidade do trabalho e do material, como também... É, executar essas joias em horários mágicos, ritualísticos, conforme a necessidade do cliente, tornando ela especial, voltada exatamente para a necessidade que você... É, está colocando para essa joia mágica então ela se torna 100% sua com suas medidas feitas no tempo com os materiais que você precisa então se você quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho do meu amigo vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo todas as informações para chegar até ele Lembrando que você não precisa mandar fazer uma joia para ela ser mágica dentro do seu uso e da sua realidade. Vamos lembrar que magia também é vivência, então você não precisa necessariamente mandar alguém fazer uma joia para você para que ela se torne mágica e ritualística. Porém, se você quiser ter um artigo único feito para você com suas medidas e com sua intenção, é interessante que se você tiver condições no momento, que você busque é, fazer pesquisas de preço, de pessoas é, que sejam confiáveis e construir aí uma joia para você, feita exatamente sobre medida, mediante seus propósitos e vontades. A proposta que eu trago aqui para vocês, nesse processo de consagração e magnetização na joia mágica, é voltado para que você possa trabalhar ela em três maneiras espiritualmente, psicologicamente e emocionalmente. Então essas camadas, que são camadas importantes para magnetização das nossas vontades, quando elas estão ativadas, elas facilitam o trabalho mágico-ritualístico e a concretização, o movimento da nossa magia. E para que essa consagração, para que essa joia mágica se torne efetivamente mágica, você precisa ter em mente o que você quer verdadeiramente, o que você precisa precisa fazer para que isso se realize, incluindo o que você não sabe, o que você tem que estudar e no que você não é bom. Lembre-se que os nossos desejos também envolvem movimentos e que muitas das vezes esses movimentos são movimentos de estudo, onde a gente vai melhorar quem nós somos e aprender coisas que a gente ainda não sabe. E também os sentimentos que você tem por isso e seja sincero com os seus sentimentos, porque às vezes a gente quer uma coisa só por Mera satisfação por ego e a gente fica inventando motivos altruístas para que a gente possa conquistar aquilo. Tá tudo bem querer alguma coisa só por ego, porque nós também temos ego, certo? Nós somos seres humanos. Então, é, saiba exatamente o desejo emocional também que você tem sobre o que você quer, ok? Em seguida, você vai buscar uma joia que faça sentido para você, que seja confortável, que seja bonita, que tenha toda a estética que você gosta. Ou você vai confeccionar uma joia, seja ela de madeira, de osso, de concha, ou do que você quiser trabalhar e que seja confortável para sua estética, ou então você vai procurar um Urives, como eu disse, e mandar esse Urives fazer conforme a sua imagem, conforme você imagina que essa joia seja, tá? Mas é importante que ela tenha relação com aquilo que você está construindo, beleza? Em seguida, você vai fazer o ritual que eu vou trazer aqui para você. Por isso, essa joia mágica, ela vai servir tanto de gatilho físico e emocional para trabalhar sua psique e o seu emocional, como uma construção energética, espiritual, mágica para a realização da sua vontade. E para fazer essa concretização, você vai precisar dos seguintes materiais. A joia mágica, que você vai encantar, você vai precisar de nove cristais da sua preferência. Podem ser cristais que você normalmente usa, cristais também que tenham um significado voltado para o que você quer, sei lá, de repente você quer trabalhar a proteção, então você pode pegar cristais que tenham relação com proteção, enfim, vai da sua vontade, desde que sejam nove, ok? Porque eles vão representar aí o número da deusa, o número da criação. E depois a gente vai também precisar dos símbolos, né, representações dos quatro elementos, também podem ser representados Apresentações que você use, uma vela, água, pedra, um caldeirão é, um incenso, coisas que você normalmente vai ter aí no seu altar e você vai precisar de uma vela para poder imantar essa energia, uma vela que representa as forças que você vai invocar, os deuses que você tem contato ou conexão. Mas antes de você realizar esse ritual, é muito importante que você faça um banimento no local, faça uma purificação nessa joia também, ok? É, em você, toma um banho ali de limpeza e trace um círculo mágico. Se você não sabe o que é e como funciona um círculo mágico, eu vou deixar aqui em cima nos cards para você, tanto os vídeos que eu falo sobre banimento e purificação, tanto quanto um vídeo falando sobre o círculo mágico. É muito importante que você faça esses rituais dentro de um círculo mágico, para que nenhuma energia externa é, e que seja contrária à sua vontade te atrapalhe, certo? Em seguida, você vai começar a ritualística da seguinte maneira. Você vai fazer um círculo com os nove cristais e você vai colocar a joia no meio. Esse círculo representa a construção de toda a vida. Afinal de contas, se a gente observar um pouquinho a natureza ao nosso redor, tudo que tem vida, ou tudo que inicia ou propicia a vida, é circunferencial. O nosso planeta é redondo, os ovos da galinha são esféricos, a barriga das mães são redondas, então tudo que gera vida é circunferencial. Então a gente vai trazer para o nosso ritual essa simbologia, como se a gente fosse dar vida para aquela joia mágica. Você vai colocar os elementos nas posições adequadas, certinhas ali, cada um no seu quadrante. Se você não souber como fazer, eu vou deixar aqui em cima também nos cards um vídeo onde eu falo sobre altares ritualísticos e você vai entender aonde fica a posição de cada coisa, tá bom? E você vai colocar a vela em cima ali de tudo, é, centralizando toda essa energia. Acenda essa vela. Faça as invocações que você costuma fazer. Chame as forças que você trabalha, os deuses, as deusas, os guardiões, as energias que você tem por costume, tornando essa ritualística ainda mais sua, com as forças que você costuma trabalhar, para que elas estejam presentes, energizando, magnetizando e dando poder para essa sua joia mágica. Então, você vai... Recitar a seguinte consagração colocando as suas mãos em cima deste círculo de pedras e imaginando fortemente com sua mente, com seu emocional, o que você deseja que essa joia execute. Qual é a função que ela vai exercer, ok? Ouça agora esta consagração. Forjo seu propósito com minha forte intenção. Surja poderosa joia mágica, agora eu te torno virtuosa. Junto a você vem o poder ancestral, que marca este momento como especial. O poder dos antigos, a transformação e a direção eu ativo. Sirva ao meu propósito, guie-me em direção. Ao meu objetivo Surja agora a Joia mágica forjada em poder e magia Leve-me ao meu propósito Em perfeita harmonia Observe ali a joia por um tempo Mentalize ainda mais O que você deseja Então você vai tirar essa joia Dali do círculo Você vai colocar a joia Em suas mãos você vai imaginar toda uma energia de vida vindo de você, certo? E você vai soprar esta vida na joia e depois você vai dizer as seguintes palavras. Há de me guiar por onde eu desejar. Joia mágica, acorde pra vida. Há de me guiar por onde eu desejar. Joia mágica, acorde pra vida. Repita algumas vezes, como um mantra, para que você magnetize essa joia. Repita, imagine e repita, imagine e repita, até que você sinta todo o seu corpo vibrando em conexão com essa joia. Então ela vai estar tá magnetizada para o seu propósito mágico. Feito isso, você vai agradecer todas as energias que estavam com você nesse momento ritualístico e se despedir de todas elas. Você vai destraçar o círculo mágico, retornando para o aqui e para o agora. E a partir desse momento, essa joia está magnetizada, ela está imantada. E é muito importante que todas as vezes que você tocá-la ou se lembrar dela no seu corpo, você magnetize o seu propósito e você se lembre daquilo que você tem que fazer. Tá bom? Sempre esteja utilizando sua joia mágica para que ela realmente faça sentido, para que ela realmente crie uma energia, uma egrégora mágica perante ao seu desejo e comece a trazer para você aquilo que você pediu, aquilo que você magnetizou, certo? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder com todo carinho e amor do mundo. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. É, um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.